bande guru padottam bhaktavin dasamanitam Sri <coughs> chaitanya prabhu bande nitha ananda sahoditam shree nanda nanda, nanda nang bande radhika charona dayam gopi janu sama yuktam binda valam manohar Van Shakal Potaru was Chaki pass in the bevacha. Patitanang Pavone Pavishna bebu no mo, no ma. Mukankaroti vacha parma nandu madhu. Branda Vakti pade devi sotta batu e namu nama Narayana namaskitanaruncha saraswati vasam tato jayo de Shankirtane kishna kotu pudesh Gauri a batra Shadhanurakta guru bhakti yukta Bhakti pramodaksh jagod vavan. Deyam sadha pari bhavan padam siva virin saranyam. Be tha ti hum panotopa le bhavad diputam. Bande maha purushati charanar vinham. Jatpadabalavanakachan bispuriji, porque me pego o do sul a dar-se, purananulagro sasagaro Sri Krishna Chaitana Prabunitananda. Sri Aditya Bhakta Sri Krishna Caitanya Prabhu sirat daya ganadhara siva sadhihi Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Hari Hari Ajahnulam kanaka Shankiritano, Kapitaru, Kamala, Hotakshu Visham, Baru, Vijabaru, Jogodar, Mapalo Bande, Jogatriyakaru Karuna, Bataru Hari, Kishna, Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rām-rām-ere are. are. Nāmā mi gāng È Tabτο pādhivanta kajam Suraḥ bandito divvharupam Bhuktiṃ ja cha muktiṃ chadasinicham Bhābhānurupe naçada n Vine Ganga, Taranga, Mania, Jata, Kalapam, Gouri, nirantara Abhishe, Tavam, Bhagam, Narayano, Priya, Manongo, Madap, Baran, Se Purapati, Bhajavi, Bagi, Sajush, Padane, Lakshmi, Jasa se deu tam bati, tam nishinga maham Hare Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna, Hari Hare, Hare. Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare. Jalanita sam na pivantinoda Jalanita sam na pivantinoda Halanita de vad kadachid Hala-nita-dva-dha-nakhadante-brikṣa-nādante-shaiṣya-ni-mega-kadā-chit Paropa-kārāya-satām-bhibhūti satām bhibhūti paropa Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabupada o Jagadguru Guru que um Vaisnava nunca se sente atraído por coisas materiais. Os Vaisnavas nunca sentem atração por nada do mundo material. Nada no mundo material é atraído, é atrativo para o Guru e para os Vaishnavas. Talvez seja atraente para mim e para você, mas não é atraente para os Vaishnavas eles já sentem uma atração absoluta pelos pés de lótus do Senhor é Supremo. A... Ah, os pés de lótus de Krishna ah, atraem a tudo e a todos de maneira absoluta. Gaudiya Gostipatrish, Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakko Prabhupada, Paramahamsa disse, que não existe nada no mundo material, dinheiro, posição, homens, mulheres, nada, que possa atrair a mente do Vaishnava puro. Os Vaishnavas puros não sentem atração por nada de material, pois eles já estão é, envolvidos na atração pelos pés de lotos de Sri Krishna Bhagavan. E, portanto, não há nenhuma competição com ninguém não há nenhum tipo de é, política ou de ciúme ou inveja esse tipo de coisa não surge a, a, o ciúme a inveja todo esse tipo de sentimento surge quando você não está satisfeito alguma grande insatisfação nos segue sempre algum tipo de insatisfação nos segue nos persegue então sempre quando essa insatisfação nos segue nós não vamos conseguir sentir atração pelos pés de lotes de Krishna e esse é o motivo pelo qual a nossa visão está toda fragmentada, nossa concepção, nossa concepção nosso intelecto está tudo diferente, é dividido em diferentes partes, e é por isso que ninguém sente satisfação e as pessoas sentem então inveja, disputa, política. Prabhupada pergunta, quem é o sábio? Como nós podemos descobrir quem é o sábio? Qual é o sintoma do sábio? Em uma única palavra. Você pode descobrir que Prabhupada Bhaktisiddhanta afirma o sábio está sempre ocupado para servir concretamente todo o mundo em relação ao Senhor Supremo. O que nós queremos dizer com isso? que é, é sábio, aquele que está sempre ocupado em servir o Senhor Supremo, servir o nome do Senhor, o Dhamma sagrado do Senhor, a morada sagrada do Senhor e todas as almas condicionadas que estão chorando porque não alcançaram a compreensão correta sobre o Senhor. Está escrito nos Vedas, aqueles que moram em planetas muito elevados, como Gandharvas, Kinaras, eles moram em Bur. Aqui é Buloka. Aqui é chamado de Devidam. Essa parte do universo onde nós estamos é chamada de Devidam. Ah, mas existem muitas outras almas condicionadas. Ah, no espaço sideral. Você não pode saber porque você não as pode vê-la. Existem fantasmas, bruxas. Incontáveis divas moram no astral, no, no, na realidade sutil, mas você não consegue vê-las. E isso até aí é Devi-loka é a, a morada de Mahamaya. E depois disso, acima disso, existem 33 milhões de semideuses que vivem em uma outra faixa mais elevada. E se você chega para Mahaloka, e depois <fazou> de Mahalukha. depois tem Jana that, Bhur, Bhur, Swah, são faixas Bhur, Bhur, dentro do cosmos Tapa All great, I told that. e Tapa Tapa Loka quem Brahmat mora Luka, lá say, e quem mora em Prama maluca tem tudo está cheio de civilizações Nesses 14 níveis planetários, na verdade, tudo isso é material, apesar de ser matéria sutil. Nada disso é eterno. Se você quiser, o próprio Indra terá que vir voltar à forma humana. O Senhor Brahma também em alguma carpa em algum período de tempo até o próprio Brahma pode descer para o mundo material depende das suas atividades às vezes ocorre que o próprio Senhor Supremo interpreta o papel do Senhor Brahma porque não existe nenhuma alma condicionada, que possa ocupar essa posição, então o senhor acaba tomando a forma do senhor Brahma. Mas se alguma alma alcança a oportunidade de interpretar o papel do senhor Brahma, ela pode fazer isso. E existem algumas expansões do senhor Shiva que são assim também que são interpretadas, às vezes, por divas. Não Sadashiva, mas algumas expansões do senhor Shiva. Então, mesmo do, da posição do senhor Brahma à última posição dentro da matéria, as divas circulam dentro desse espaço, dentro dessas diferentes personagens, sem parar. Você acha que você pode conseguir alguma satisfação no Brasil, na América, na França? Não, mas não existe satisfação. A satisfação só existe na presença do, do Vaishnava Puro. Ou no coração do Vaishnava Puro. Eles não estão olhando para fora. Porque eles estão olhando para dentro. Porque todos os tesouros estão dentro de você. Afinal, Paramatma, a expansão de Krishna está dentro de você. Se você olhar para dentro de você, Desenvolver o, seu, o olho da sua consciência, o terceiro olho, você vai enxergar tudo isso. Mas por hora você não consegue, você está cego. Então nós sabemos que, o, que mesmo o Senhor Brahma, de acordo com suas atividades, pode subir ou descer. De novo, você tem que subir ou descer, você tem que nascer no ventre de alguma mãe, sem mãe você não se manifesta, você não aparece, não, você não nasce. Mas existem incontáveis mães, vida após vida nós recebemos diferentes mães como inseto, como cachorro, como gato. Receber um pai e uma mãe não é algo tão extraordinário. Mas é muito, é muito mais raro você encontrar com um sábio verdadeiro, como Vaishnava Puro. É tão raro que até os semideuses e o Brahma pensam. Eu gostaria de encontrar com um Vaishnava puro, ele pensa. É algo muito raro. Então qualquer tipo de linguagem, de filosofia, nada disso é suficiente. Para representar ah, o quanto é importante quanto é fundamental para a alma condicionada encontrar um sábio. Até o próprio Krishna se interessa em encontrar com grandes sábios. O Senhor não está interessado em encontrar com pessoas ordinárias, e sim com grandes sábios. Ele diz, eu estou sempre procurando, correndo atrás do meu devoto puro. Para receber a partícula de poeira dos pés de lótus desse devoto, quando você se move, a vibração das suas pernas uh, cria um vórtice de ar que você não enxerga, e a poeira dos pés de lótus do de um santo, quando ele anda, pode tocar a cabeça de uma alma condicionada. O Senhor, o Senhor Supremo diz isso, ele gostaria de receber. A partícula de poeira dos pés de Lotus um de volta É por isso que eu vou de um lado para o outro. O Sr. Krishna diz: Dos pés de Lotus de um Vaishnava puro, as partículas de poeira, por conta desse vórtice de ar entre as pernas, essa vibração das pernas que caminham, ela pode sair voando. Tudo o que existe, todos os universos, estão contidos dentro do Senhor Supremo. Até o mundo transcendental está contido dentro do Senhor Supremo. E quem pode dizer, quem tem realização direta do processo devocional? Só ele pode descre descrever você pode memorar, memorizar a filosofia, mas ela não toca seu coração. Você pode sentar na frente de um filósofo. Por que que você iria lá? Eu quero ouvir aqueles que têm um, uma emoção direta. O Senhor Supremo diz: Eu corro atrás dos devotos. Eu sigo meus próprios devotos. Para que eu possa receber a partícula de poeira dos devotos puros sobre a minha cabeça, diz o próprio Krishna. E ele é o mesmo aquele Krishna que mantém infinitos universos, infinitos mundos, que repousam e são controlados pelo Senhor Supremo. São nutridos pelo Senhor Supremo. O que não? Na gramática sânscrita, o vyakarana, você pode encontrar uma uma desinência uh, relativa ao que, quem, quando. Então. Essas palavras, quem, como, quando e porquê, elas todas correm na direção dos pés de lótus do Senhor Supremo. Esse tipo de palavra, a resposta para essas perguntas são os pés de lótus do Senhor Supremo. Ele é a origem de tudo. Ele é quem, quando, como e porquê. Mas nós pensamos, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, mas quem quando come, por quê? Krishna? Então é ele que faz tudo. Então, em sânscrito, ou na comunidade dos Vaishnavas, através deles nós podemos realizar algo. Você já ouviu falar de egoísmo? As pessoas às vezes vêm nos dizer, você é muito egoísta, ou você não tem nenhuma atitude egocêntrica, egoísta. Alguém é muito egoísta e alguém não é. Tem pessoas que não são. Que bom. Os vachinavas, porém, não estão interessados em quem é egoísta ou em quem é altruísta. Esse não é um problema. A terceira escolha, porém entre autuí... tem altruísta que pensa sempre nos outros, egoísta que pensa sempre em si mesmo, mas existe uma terceira, uma terceira posição. Os Vaishnavas são interessados em aqueles que são parata parata, aqueles que fazem o bem espiritual de todos. Ser egoísta é muito ruim. A sociedade critica tal pessoa. O Nisharta Paratá, ele é altruísta, ele age um pouco melhor, sim. Mas, mesmo assim, não é bom. Se nós estamos... Aqueles que são egoístas e aqueles que não são egoístas, mesmo assim, eles não alcançam o nível necessário, o nível de ética suficiente. Maraj está falando que existem muitas instituições, muitas organizações, que gostam de fazer grandes uh, banners. Sobre o quê? Eles vão dizer, nós não somos auto interessados em nós mesmos, nós queremos fazer caridade. E as pessoas correm na direção desses que dizem que são caridosos, mas eles não sabem. Mais você vai faz propaganda da sua caridade, mais você está cheio de duplicidade. Nós somos pessoas que abrimos escolas e hospitais, somos maravilhosos. Trazemos comida para todo mundo, damos roupa para as pessoas. Você pensa que esse tipo de caridade está livre de uh, egoísmo? Posso provar para vocês que não. Eles são muito, muito egoístas. Eles são tão inteligentes e tão egoístas que a, o seu egoísmo não é nada em comparação so com o egoísmo so deles, sad. com o interesse próprio deles. No nome uh, de, de receber doações yeah, para distribuir yeah, remédios, yeah, etc., yeah, eles ganham milhões e milhões, and and of of e não gastam nem metade com as caridades que have eles have estão dizendo que fazem. Miracles. Que milagre que eles Because produzem! Por quê? Por que eles agem assim? Porque a vida deles não está dedicada a Deus. Eles coletam um monte de dinheiro e colocam dinheiro no bolso, porque eles não estão interessados em Krishna. Nós não temos o direito de falar de outras sampradayas. Eu poderia provar que eles guardam bilhões de dólares. Eu amo a minha Gaudia Sampradaya. Mas aqueles que estão fora da Gaudia Sampradaya. Aqueles que são da Gaudia Sampradaya, eu não estou criticando eles, porque eles têm, de alguma forma, algum tipo de apego com Bhakti Siddhanta Sarasvati Tata Prabhupada e Goranga. Por que, que os gaudias devotos podem apontar os defeitos dos semideuses e os defeitos das pessoas de outras sampradayas? Porque, ele, porque se o devoto se ele alcança a pureza, o devoto puro pode encontrar defeitos até em Indra. Por que, que você agiu assim? Ele pode falar para Indra. Mas os falsos os devotos da Gaudia que estão querendo desfrutar das facilidades que o conhecimento espiritual produz, eles podem fazer o que quiserem, eles estão fazendo um teatro. Eu posso mostrar aqui imatura, em em Vrindavan. Né? Existem pessoas que fazem, coletam dinheiro para caridade, mas eles enfiam dinheiro no bolso. O, dinheiro dá pra, o governo dá para eles é, confortos, descontos, facilidades, eles abrem orfanatos. Eles dão alguma coisa. Eles abrem alguma escola, algum colégio. Ok, sabemos que alguma coisa é feita, mas o devoto puro não está interessado nesse tipo de caridade, ele está interessado em liberar a alma da amarra material. Mas o devoto puro, aqueles que estão em linha com o Guru Varga, a sua atitude, o seu comportamento, seu, compor a sua a concepção de vida, Mas, eles têm sempre o mesmo ponto de vista, eles estão sempre chorando pelo mundo inteiro. Você não tem informação sobre isso. Nós procuramos como carneiros, como ovelhas, nós vamos atrás de grandes instituições onde, que fazem propaganda, então nós não temos informação de quem é o verdadeiro santo. Então, nós sabemos que o egoísmo é muito ruim e agir de maneira neutra, não ser egoísta, é melhor. Ou, em nome do altruísmo, é melhor do que ser egoísta, mas tem muita gente que em nome do altruísmo, do ajuda ao próximo, da caridade, na verdade está ajudando a si mesmo. Se eu abrir a cortina, você poderia ver a, a fotografia nua de tais pessoas. Essa é a condição. Mas nós estamos interessados naqueles que querem não querem servir qualquer coisa sem servir Deus. Muito bem. Se alguém colocasse alguma condição, olhe para o se Danta, esse dinheiro eu dou para você com esse dinheiro você, por favor, gaste para fazer um grande festival. Para o Prabhupada, esse dinheiro seria para fazer isto e aquilo. O Prabhupada dizia, você pode pegar o seu dinheiro de volta, por quê? Eu não posso pegar esse dinheiro, dizia para o Prabhupada, porque você vai me dizer, você quer me dar conselho? E como guardar, gastar o meu dinheiro. Com essa condição eu não aceito. Você me dá dinheiro, é a minha responsabilidade. Eu nunca pedi nada. É minha responsabilidade é decidir como eu vou gastar isso. Eu vou fazer um festival, ou eu, fazer, ou eu vou tratar das vacas, ou vou tratar dos santos, ou vou publicar livros, essa é a minha responsabilidade. Você está dependendo de mim, não? para alcançar este conhecimento ou, ou essa, para arranjar alguma auspiciosidade na, na sua vida. Você acredita nisso? É por isso que você vem até mim. Senão você não viria até aqui. Você acredita que eu posso arranjar algum benefício espiritual para mim, não é? Para você. Então, você tem que confiar. Preocupado da por isso? Dizia não. Com condição, pode ficar de volta com o seu dinheiro. É o sábio que sabe. Não, no que ele precisa investir e, e, e como ele pode nos purificar. Um um, um, um. Então, somente os Vaishnavas puros têm esse interesse se de, de servir somente a Krishna, sem cheiro de egoísmo e nem sem cheiro de, de, de, de al altruísmo. Sim. Simplesmente a manifestação do desejo de servir Krishna. Ele vai, o que, que o Vaishnava vai fazer também? Ele vai procurar o seu benefício espiritual mais elevado. Mesmo que você não esteja pronto para se submeter à operação que eu vou fazer em você, mas eu tenho uma decisão, eu vou, eu vou tentar alcançar o teu benefício espiritual mais elevado. Se você quiser ficar bravo comigo e for embora, é a sua decisão, não tem problema. Mas é por isso que pessoas trapaceiras não ficam comigo. Eles ficam comigo durante um período e depois eles vão embora. Eles não querem nem vir me ver depois. Eles sabem que se eles vierem, eu vou entender. De Shambhava, eu não permito que trapaceiros venham para perto de mim. Eu não quero aumentar meu estilo de vida, nada. Por quê? Porque eu sei que pessoas inúteis poderiam vir. Me atormentar, me, me eh, roubar meu tempo. Eu preciso decidir o que, o que eu vou usar meu tempo, este serviço ou naquele. Então eu não quero aumentar a minha divulgação, a minha, a minha, o meu conforto, criar instituições, porque eu quero viver de serviço, servindo Krishna. Então, esse desejo de servir Krishna. É algo excelente. E as pessoas comuns não têm ideia de como, do que seja isso. Aqueles que estão em contato com o Srila Bhaktisiddhanta, somente eles, aqueles que abraçam os pés de Lot Prabhupada Bhaktisiddhanta, somente eles você deve esperar. Deles você pode esperar algo puro, não de nenhum outro. Então, se dia a dia, nós precisamos entender no nosso dia a dia o que é o benefício absoluto da alma condicionada, e Temos que entender também como o Guru e o Vashinava estão tentando uh, alcançar esse, esse benefício. Muito bem. O primeiro verso que foi citado na aula de hoje de Shambhava será explicado provavelmente amanhã, pois hoje nós temos que falar, continuar o que nós estávamos dizendo ontem. Ou seja, como Avaduta Maharaj vai apresentar seus 24 gurus diante de Yadu Maharaj. Então, de que maneira exclusiva ele conseguiu aprender de diferentes seres. Pois aqueles que são Paramahamsas, eles estão aprendendo a cada fração de segundo. Eles têm uma aptidão especial, eles podem aprender algo de você, aprender alguma coisa dele, aprender alguma coisa dela pois cada um cada um de nós tem boas qualidades nós temos que procurar essas qualidades então dessa maneira esse Avaduta Sannyasi, este yogi que estava conversando com Yadu, Yadu Maharaj, estava explicando os seus 24 gurus. Ontem nós falamos sobre alguns desses gurus. O que ele havia aprendido de Priti a Mãe Terra. Parece que a terra é simplesmente feita de matéria, mas existe uma consciência encoberta. Em todos os lugares existe consciência, mas você não consegue enxergá-la. Como a conversa entre Haridastaku e Mahaprabhu. Mahaprabhu diz, como é que essas árvores, essas trepadeiras, essas montanhas crescem? Existem. Senhor, quando você pronuncia os santos nomes, o Hari Harinama, os seus santos nomes, ele parece ecoar nas coisas, mas não é um eco. Quando você canta os santos nomes, tudo responde para você, até as árvores, as trepadeiras, as montanhas respondem, Hare Krishna. Por exemplo, quando Shukadeva Goswami sente uma unicidade com o Brahman, ele consegue sentir que ele está em todos os lugares e que está tudo dentro dele. Pois ele alcança um nível de consciência muito elevado através da sua devoção. E toda a natureza responde favoravelmente. Mas essas mesmas coisas da natureza ainda não respondem nada para você. Por quê? Porque a sua consciência está isolada e você tem o seu interesse pessoal. Como você vive em função do seu, do seu interesse pessoal, a natureza não se abre para você. Está escrito no Upanishad que quando você consegue compreender que todas as almas condicionadas como você Se você atacá-las, elas sentem dor, se elas fizerem eh, jejum, elas vão passar fome. Quando a dor no coração dos outros trocar a sua dor, então você é um sábio. Quando a dor dos demais se manifesta no nosso coração, então tal pessoa é um sábio. ou, Então, existem diferentes níveis, né? nós falamos antes sobre o do cosmos. Então, existe um nível específico onde os puros sábios habitam dentro desse cosmos. E quando eles observam a nossa situação penosa, quando eles enxergam a, a situação penosa das pessoas que estão aqui, o nosso choro, os munis e os rishis de louca eles choram também. Por que, que eles sofrem tanto? É por isso que Ji Maharaj desce aqui para ajudar este ou aquele. Eu já disse isso muitas vezes. como no caso de Chitraketo Maharaj, como Narada veio até aqui. Por isso todos os Munis e os rishis choram. Por que as pessoas sofrem tanto? Então, ao observar a nossa vida dolorosa, então, eles também Uh, ficam cheios de compaixão por, por nós. Então, nós vamos falar de diferentes ângulos. Como o sábio está sempre ocupado em fazer algo para todos nós, para que a gente consiga alcançar uma consciência absoluta. Você não sabe. Em todos os lugares existe Chetan, consciência, o Gita prova isso e Bhagavatam também. Em todos os lugares existem átomos de consciência, a consciência está em todos os lugares. As montanhas, as colinas respondem ao Harinama quando, você, quando seus nomes são pronunciados, Krishna. Diz Haridas Thakura Mahaprabhu Então o discurso entre Haridas Thakura e Mahaprabhu A glorificação do Harinama que eles fazem Então de alguma maneira Haram, Haram, Haram eles vão falar Haram, os muçulmanos falam Haram. Eles não estão pronunciando, eles não, eles não falam de Rama. Eles estão falando, eles pronunciam essa palavra Haram. Mas mesmo sem saber, Thakur diz que eles pronunciam o nome de Rama ao falar Haram. É Namabasa, é a sombra dos santos nomes. Eles não estão querendo dizer Rama, é o príncipe, o avatara de Krishna. Mas eles pronunciam Arama, ah, Rama. Eles recebem algum benefício mesmo assim. Mesmo quando a pessoa pronuncia o nome de Krishna inconscientemente ou sem querer. Todos recebem benefício. Então não existe falta de concepção espiritual espiritual tudo já está espiritualizado somos nós que estamos em Maya na escuridão e não enxergamos tudo já está espiritualizado mas nós não podemos ver porque estamos numa condição de cegueira então avadut Maharaj avadut Balaka, o jovem avaduta Balaka significa aquele que é inocente, então, Mahalaj, aquele que é criança, que é como uma criança. Avadut Balaka, Balaka diz: eu aprendi a, a aula da, da Mãe Terra. Hum. Mesmo nas escrituras Vaishnavas, quando nós abrimos os olhos, a primeira coisa que você tem que fazer e se sentar e se concentrar nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas e do Senhor Supremo. Essa é a nossa primeira ação. Existem muitos segredos como esse da vida devocional. Você tem que desejar aprender tudo isso, caso contrário, você não pode avançar. E uh, quando você toca a terra com seus pés, quando você põe a sua perna para baixo, você deve pedir perdão, mãe. Por favor, me perdoe, eu vou pôr os meus pés sobre você. Mas o que eu posso fazer? Para onde eu irei? Então, ela, ela desculpa seu filho. As mães fazem assim. Uma vez eu estava correndo e pisei no pé da minha mãe. Vem até aqui. Ela reverências para mim, ela disse. E eu falei, por que, mamãe? Filho, você não pode pisar em mim, porque senão você desenvolve... A Você desenvolve é, inauspiciosidade, karma negativo, então preste reverências agora, filho. Você não pode pisar em mim, eu sou sua mãe. Ela me batia, ah, yeah, mas depois ela me abraçava para me ensinar alguma coisa. Então, dessa maneira, nós aprendemos muito sobre Prita Então, esse tipo de tolerância que a Mãe Terra tem, nós não podemos comparar com nada. Lembremos-nos dos, dos conselhos de Chaitanya Mahaprabhu, da sua Shiksha, como nityana, a condição de que nós devemos alcançar a máxima humildade. Alguém pode falar durante horas. Mas isso não significa que ele está dando Harikata, que tal pessoa esteja dando Harikata. Ouvir Harikata e pronunciar Harikata requer um grau de humildade extrema. Se esse tipo de tolerância não está dentro de você, você não deve dar Harikata. Essa é a única qualificação que você tem que atingir. Antes de falar o Harikata, alguém pode dizer, Maharaj, aquele homem é muito tolerante, não sabemos, mas a qualidade daquele homem externamente pode parecer ser a mesma da qualidade que um Vaishnava tem, mas não é a mesma. Externamente, você pode pensar, olha, esse homem ele foi insultado muito pesadamente. Então, um kapat sadhu, um falso sadhu, um falso, um falso brahmachari, era um discípulo de Bhakti, Pramodhpuri Goswami Maharaj. Ele mostrou tanta humildade diante de mim e diante dos outros sábios. Eu falava, nossa, que rapaz humilde. Finalmente eu descobri que ele era um trapaceiro. Ele não era humilde de verdade. Nós podemos encontrar muitas pessoas assim. Eu não vou dizer, não vou dizer quem é. O pai dele era um trapaceiro. O pai dele coletava, as pessoas, coletava dinheiro. O pai desse Brahmacharya. Eu não vou dizer o nome, obviamente. E ele não, depois não repassava esse Como dinheiro para o templo, templo ou para nada. E as pessoas iam gritar com ele ele só abaixava e a cabeça. Ver, Externamente, ele parecia ser muito humilde. E ele tolerava o grito das pessoas, não porque ele era humilde, porque ele não queria devolver o dinheiro. E ele ficava ali quietinho, parecia muito humilde, em silêncio. Isso não significa que ele era humilde. Significa que ele não queria devolver o dinheiro. Então, você tem que entender qual é a verdadeira humildade. O homem de negócios também é muito humilde. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, ele fala o que precisa dizer. Abaixa a cabeça na hora que precisa abaixar. Ele vai ser muito doce, vai arranjar um lugar para você sentar, refrescos, o que você precisa achar, calor ou frio. É uma, é uma, é uma tática. E as pessoas podem achar que isso seja humildade se um, Vais Nava, se um falso Vaishnava faz isso. Aqueles que são verdadeiros devotos da Gaudia, aqueles que estão sobre a guia de Bhakti Neda Thakur, ah, à exceção daqueles que estão realmente rendidos a Bhakti Neda Thakur e o Bhakti Siddhanta, as pessoas não têm ideia do que seja humildade, do que seja Trinadapi. Pi. Prabhada dá essa definição de humildade, de Trinadapi, Pi e você pode achar o que você quiser Achar que Bhakti Pragyana Kesha Maharaj não era humilde porque ele era muito veemente, falava forte Ou que Shanta Goswami Maharaj não era humilde Ah, é que Shrida Goswami Maharaj sim As pessoas vão, vão, vão julgar pelas aparências Na verdade Bhakti Pragyana Kesha Maharaj era ainda mais humilde Por isso mesmo ele gritava com as pessoas, ele dava bronca o verdadeiro, a pessoa humilde, você só desenvolve quando você não tem nem cheiro de pratista, ou seja, de desejo de receber o mérito do que você está dizendo ou algum tipo de fama ou posição espiritual. Esse é o cálculo material uh, científico. E aí você alcança Trinadapia. Você dedica a sua vida ao serviço do Senhor Supremo. Preciso de caneta e papel, vamos de caneta papel. mas você não tem concepção sobre isso. Seja aqueles que não boldly. Só can podem boldly. Então somente aquele que tem humildade plena pode ser corajoso e falar a verdade absoluta na frente das pessoas. Então aquilo que aparentemente pode ser um comportamento doce, isso não é a verdadeira humildade. Oh, venha, venha, sente-se aqui, vou dizer coisas lindas sobre Krishna. Isso não é Trinadapi. Trinadapi é não ter interesse nenhum. Sua vida precisa estar totalmente dedicada ao Senhor Supremo. O que quer que o Senhor Supremo queira, você aceita. O que quer que o Senhor Supremo programa para você, você aceita. Você não pode dizer que um sábio é da América, da Índia, dos Estados Unidos. O sábio está aberto a tudo. Assim como um grande cientista está aberto para dar benefício para todas as pessoas, você não pode limitá-lo a descoberta que o cientista faz, vai beneficiar a toda a humanidade. Então os filantropos, as pessoas pensam, ah, tal pessoa me ama. Nós vimos, qualquer pessoa que fosse ao templo de Bhakti Shrida Goswami ou de Bhakti Pramodipuri Goswami Maharaj, as pessoas falavam, esse Sadhu me ama muito. Ele gosta muito de mim. Porque o Senhor está sentado no coração deles. Eles não são parciais com ninguém. Então todos se sentem amados pelo sábio. E toda a natureza, toda a realidade responde Sukadeva Goswami. Todo o universo material né, reage à consciência de Sukadeva Goswami. Quando vê essa deva corre atrás dele, que é seu filho, diz, ó, oh, Sukadeva, volte, meu filho, meu filho. A Sukadeva não olha para trás. Ele não está nem interessado em ver quem são seus pais. Como ele está em outra era, ele nasce já grande. Ele se manifesta já na forma de 16 anos e sai andando sem olhar para trás. Porque ele está conectado a toda a natureza. Ele vê que tudo está dentro dele e que ele está em todas as coisas porque ele é um devoto puro ele consegue se identificar com toda a criação do Senhor Supremo quando, quando você pega algum é, sal algum açúcar e você é, mistura na água e, aquilo que é solúvel na água desaparece na água como sal por exemplo existe um, um, um, um espaço intermolecular na água entre os átomos de oxigênio e hidrogênio. Determinadas substâncias entram nesse espaço e desaparecem. São substâncias solúveis na água. E assim a jiva, que é completamente dedicada ao Senhor Supremo, ela se dissolve na criação do Senhor. Então quando o Vyasadeva corre, atrás dele, meu filho, meu filho, volte, Sukadeva Goswami não responde. Mas, Sukadeva não responde ao chamado do Pai, mas toda a natureza responde para a consciência de Sukadeva Goswami. Por quê? Porque ele tem consciência do que é espiritual e de quem é a fonte desse espírito, Krishna. Então está escrito no Bhagavatam que Vyasadeva corre para trazê-lo de volta não como um pai ordinário. Então, Vyasadeva Goswami Anshaktavya Shavatar, por que ele iria chorar pelo seu filho? Qual seria? Não, ele não chora por isso. Vyasadeva Goswami chora não porque seu filho não volta, não responde. Porque ele queria receber algum carinho do filho, algum apego. Não entenda mal. Claro que todo pai tem uma concepção de desfrutar do filho. Goswami queria trazê-lo de volta porque ele estava preocupado. Ele queria se assegurar que o filho não tinha nenhuma apego à matéria, que ele estava completamente assim, separado da, do atração material. Ele era um Paramahamsa desde o nascimento. Se eu vou manter Bhagavatarasa neste pote, ele será preservado. Então, Vyasadeva chamava ele para verificar que ele estava completamente purificado. O que Yam quer dizer este verso do Bhagavatam? Toda a natureza responde, quem é filho, quem é mãe, quem é pai, a natureza responde, quem é pai, quem é filho, a natureza responde a essa chamada de Vyasadeva. Isso que a continua andando. Então, vamos entender que esse avaduta que está conversando com o Yadu Maharaj não é uma pessoa ordinária. Voltando a, a, ao diálogo entre Yadu Maharaj e esse yogi avaduta, este jovem Paramahamsa. Muito bem, nós temos que desenvolver tolerância. Tolerância pelo quê? tolerância para perdoar a tudo. Eu sei que meu filho pode fazer bobagens, o filho pode dar um chute no peito do pai, o bebê, mas o pai não vai puni-lo, ele vai abraçá-lo e vai beijá-lo. A natureza do sábio é desculpar. A natureza do sábio, o que quer de errado que você faça, será desculpado. como Thakur eles vão matá-lo matá-lo não, é eles vão espancá-lo em 22 avenidas e mesmo, e mesmo assim Haridastako diz, ó oh, Senhor, perdoe esses esse tolos esse tipo de tolerância não está disponível Se para qualquer pessoa that the of Jesus é por isso que eu disse que a tolerância de Jesus Cristo poderia provar que ele é um Vaisnava. Talvez, externamente, ele não parecesse um Vaishnava. mas quem manifesta aquele tipo de tolerância descrita como a tolerância de Jesus, provaria que ele é um Vaishnava. Eles querem dizer que Jesus não era um Vaishnava que ele tomava vinho, que ele co comia carne. Eles fazem uma história em cima de Jesus para sustentar o próprio desejo de beber carne, de beber vinho ou de comer carne. Ah. Está descrito que ele tinha amor por, pelos animais, até pelas prostitutas, então? ele jamais seria cruel e comer carne ah, a mesma coisa com Muhammad, com ah, Maomé ah, eles dizem que ele comia carne que ele se alimentava da carne de, de, de animais não ah, se eles eram mestres puros eles jamais fariam isso então esse tipo de tolerância só existe no sábio e o que significa sábio? sábio. Vaishnava, alguém que então, ama Krishna. Então, a nossa pritivi ela suporta o que quer que seja. E mesmo assim, a mãe não vai me jogar fora do colo. Do seu colo, por exemplo. Os políticos de hoje em dia poderiam ser comparado, comparados com animais ferozes. Eles não sabem quanta dor eles dão para a terra. Eles matam pessoas inocentes. O que, que eles fizeram? Ah, depois de derrubar a bomba atômica, ah. Por exemplo, as pessoas que até hoje nascem em Hiroshima e Nagasaki, eles têm defeitos às vezes congênitos por conta da radiação da bomba. têm quis cometer suicídio. Eu jamais queria que as minhas cálculos apontassem para esse tipo de resultado. É por isso que ele era um grande cientista, porque ele entende que a matéria contém energia. Ah, os rishis, eles podem ver passado, presente e futuro. E ele pôde realizar que um pedaço de, de, de, de matéria tinha uma concentração tremenda de energia. Isso acontece... Porque ele lia o Bhagavad Gita, ele lia os Vedas. Como é este é, verso que é cantado de, no Durga Puja, Jadevi. De, oh, Devi. Government. A potência material, você está em todos os lugares, você é a potência da matéria. E essa matéria pode ser reconvertida em energia. E essa energia pode coagular na matéria, ela pode se densificar em objetos materiais. Como é que esse mundo é criado? Você poderia enlouquecer tentando entender que ele nasce de algo extremamente sutil. Como, de onde vem a matéria? a densidade e o volume elas têm um efeito de vice-versa. Quanto mais um objeto é denso, menor é seu volume. E quanto maior a densidade, menor o volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, por exemplo, ah, o ar é muito é, é pouco denso e está em todos então, os lugares. E as, o ferro, por exemplo, é extremamente denso e ocupa menos espaço. Os átomos estão concentrados no metal e expansos no gás. Então, se eu aumento a densidade da Terra, o nível onde nós estamos, a, a, a, o mundo material ele tem o um maior grau de densidade dentro do cosmos. É por isso que tudo aqui é matéria. Os semideuses de moram em lugares onde tem menos densidade. A matéria está menos concentrada. É por isso que eles têm corpos invisíveis a nossos olhos. Então, por exemplo, dentro da Terra, o que, que tem? Ferro liquefeito. Não, ou seja, a densidade vai ficando cada vez mais forte pra, em direção à Terra. Se nós aumentássemos a, a densidade média da Terra, então o volume da Terra diminuiria, ela, ela, ela se tornaria menor, cada vez menor. E se nós aumentamos essa densidade, se nós chegamos nessa densidade, se você pudesse... Um, diminuir o volume da Terra, porque você aumenta a densidade, se você for isso até o infinito, toda a matéria ia se concentrar num ponto, não é? Então, isso é um cálculo matemático. A NASA e outras é, agências pelo mundo afora, elas têm, parece, aparentemente, o interesse de calcular cientificamente o que acontece com o mundo. Eles dizem que o mundo inteiro veio de um som, uma vibração sonora, eles dizem. Sim, nós encontramos isso no Gayatri, o Om do Gayatri. O Om cria os átomos. Isso está escrito nos Vedas de maneira indireta, mas está lá. Então, antes de dormir e quando você acorda, você tem que fazer algo importante para que o dia inteiro você não se sinta cansado, existe uma fórmula, você não vai se sentir cansado. E o que é? Pelo menos por meia hora faça isso, todos os dias. Quando eu vou para a cama, eu não, eu, não, eu, não, eu não vou diretamente dormir, eu me sento, me concentro e depois que eu estou concentrado, sentado, eu me deito e durmo numa fração de segundo. E depois de manhã também eu faço a mesma coisa. Você precisa aprender a concentrar a sua energia. Se a sua energia está toda espalhada, a sua mente está toda espalhada, como é que você vai dormir? Como é que você vai se concentrar? Então no Gita está escrito que não existe falta de consciência. Na Então, dessa maneira, nós aprendemos a tolerância e a paciência da terra. Então, ele aprende a desculpar a tudo e a todos da terra, pelo, pelo exemplo que ele vê na terra. Então, nós podemos ver que as montanhas e as árvores, eles também são gurus desse jovem yogi. Como que eles são gurus se eles não, eles não têm interesse pessoal, se eles não têm uma. Um, eles não podem dialogar com ele. Nós vamos explicar sobre isso. No Bhagavatam está escrito que Giriraj Maharaj é o maior servo de Krishna. A colina de Govardhana. Giriraj, Govardhana Maharaj. De todas as maneiras possíveis, ele quer servir Krishna. Nós podemos lembrar deste verso, pronunciar este verso. Govardhana é o maior dentre de todos os Haridas. Das, servo, Hari, Krishna. Muito bem. Como uma montanha? se torna seu guru. Sim, a montanha pode ser nosso guru. A montanha dá infinitos remédios ayurvédicos, os minerais nas cascas de árvores, nas folhas. O remédio, os remédios crescem nas montanhas. A água do Ganges vem de lá, a água do Yamuna, tudo vem da montanha. Os Sarasvati vem da montanha. O rio Sarasvati, as fontes de água limpa, as flores, as frutas, incontáveis flores. As flores que tem nos Himalaias, você não encontra em volta do mundo inteiro. Pavali, por exemplo. O no nome desse lugar nos Himalaias é Pavali. E lá existem flores de deixar a gente maluco, de tanto lindas. Quem criou tudo isso? Então, dessa maneira, eu posso provar que a, a terra se torna um guru e as montanhas e as árvores também. E eles dão tudo em retorno, não esperam nada de volta. Hoje o tempo acabou, nós vamos discutir tudo isso dia a dia, como o primeiro verso que foi pronunciado hoje, nós vamos discutir nas próximas aulas. Paropakara yasatam bibuti, paropakara yasatam bibuti. Vanchakalpada Pati tan babu Don't try to forget. It is one kind of treasure in your life. It can guide you forever. You cannot feel any dissatisfaction. Main point is who can accept? That is the main thing. Who can keep? Those who are totally reserved, then they can catch. In my whole life, I have not seen such a man, such a devotee who can remember everything. What you hear.